Bora tomar uma. Não vai não. Bora tomar uma. Ele não vai não. Bora tomar uma. Ele não vai não. Embora, bora, bora, tomar uma.